Boa noite a todos, vereadores, funcionários dessa casa, né? pessoal de casa que estão nos assistindo. E em nome do, senhor, do nosso Senhor Bom Deus, eu declaro aberta a 15a ordinária, a sessão ordinária do dia 27 de 5 de 2019. Então eu passo aqui a palavra para o secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos funcionários João, a Luciene, a Ridneia e a todos que nos assistem em suas residências. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata 15, da 14ª sessão em regime ordinário, correspondente ao primeiro semestre do ano de 2019, da 13a Legislatura da Câmara Municipal de Barra Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, instalada na rua Rui Barbosa, 98, centro, às 19 horas e 30 minutos, do dia 20 de, 5 de 2019, sob a presidência do vereador Israel Dutra, com presença dos vereadores Alexander Augusto do Nascimento. Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Léo Zanata, Jorge Pereira Filho, Elisberto Garcia Antunes e Edalberto Alexandre Golar. Presença dos servidores do Legislativo João Penteado da Cruz, Edneia Maria Camilotti e Luciene Regina da Silva. Presença também da professora Letícia Dutra. Antecedendo a abertura da sessão, foi proferida uma oração em ação de graça,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 E não tendo havido impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à diretora da Escola Municipal Pio XII, a senhora Letícia Dutra. Leitura da moção de repúdio 1-2019 em relação ao aumento de 12,13% nas tarifas de água e esgoto da Sanepar. Leitura do convite de audiência pública de autoria do Executivo leitura do edital de convocação para audiência pública de autoria do Legislativo, a ordem do dia, a primeira proposição, moção de repúdio 1 de 2019, por iniciativa do vereador Edivaldo Nascimento, em que assinam conjuntamente os vereadores Alexandre Augusto do Nascimento, Edalberto Alexandre Goulart, Edmar dos Santos, Heriberto Garcia Antunes Jorge João Pereira Filho, Léo Zanata, Israel Dutra e Wagner de Freitas Aguiar. O senhor presidente passou a palavra aos vereadores para a primeira e única discussão, iniciando pelo autor do requerimento, o vereador Edivaldo Nascimento, que apresentou sua justificativa para a elaboração da moção. Na sequência, os vereadores Jorge João Pereira Filho, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar, Alexander Augusto Nascimento, Léo Zanata, Elisberto Garcia Antunes e Edalberto Alexandre Goulart cumprimentar os presentes e aos que assistem a transmissão pela internet parabenizar o vereador pelo requerimento expuseram seus comentários e apoio sobre o documento elaborado encerrada a discussão a moção de repúgio 1 de 2019 foi colocada em única votação resultando aprovada com oito votos favoráveis sendo esse dos vereadores Edivaldo Nascimento Jorge João Pereira Filho, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar, Alexander Augusto do Nascimento e Léo Zanata, Elisberto Garcia Antunes e Edalberto Alexandre Goulart. O senhor presidente declarou aprovada por unanimidade a moção de repúdio e solicitou aos vereadores da Câmara que realizassem os trâmites para seu encaminhamento. Neste momento, o senhor presidente informou esgotada a ordem do dia e deixou o espaço aberto para que os vereadores fizessem uso da palavra. Os vereadores Jorge João Pereira Filho e Alexandre Augusto Nascimento fizeram uso da palavra, encaminhando felicitações aos aniversariantes do mês de maio, em especial as que comemoram neste dia. Não havendo mais manifestação, mais nada a ser tratado, às 20 horas e 6 minutos, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos,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 A ata vai para a sua discussão e aprovação. Não tem nenhum manifesto, declaro a ata aprovada. No expediente normal, nem tem a segunda leitura. Projeto de lei... 14 de 2019, de autoria do Executivo, Súmula, dispõe sobre denominação de logradores públicos da, e de da outras providências. Secretário, também, que faça a leitura. Ilustríssimo senhor Isael Dutra, presidente da Câmara Municipal. Através do presente, encaminhamos o projeto de lei 14 de 2019,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 Além de ser uma homenagem a Orlando Maiolo, antigo morador no município, expostas assim as razões determinantes e contando com o respaldo de vossa excelência, solicito seja acatada a pretensão na forma de aprovação da matéria que lhes é submetida apreciação. Prefeitura Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, aos 20 de maio de 2019, Adalberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. O projeto também vai, para, vai ser encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Terceira leitura, ofício número 100 de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Posso pedir a leitura também, secretário. Ilustríssimo senhor Isael Dutra, presidente da Câmara Municipal, cumprimentando-os cordialmente pelo presente, em esclarecimento ao requerimento de 2019, de autoria do vereador Jorge João Pereira Filho, referente ao curso de capacitação, treinamento de primeiros socorros a servidores municipais que prestam serviço na escola P12 e CMEI Criança Feliz. Informe que o pedido foi enviado à Secretaria de Educação para possível provimento deste. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Adalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal. Tranquilo. Está encaminhado para a secretária, tem anexo aí também. Depois a secretária Tomás Providência também, pedido do prefeito. Também tem aqui a quarta leitura... Oficio Circular de número 484 2019. De autoria do Ministério Público Geopátria. Ministério Público, Santo Antônio da Bratina, 13 de maio de 2019. Oficio Circular, Geopatria, Santo Antônio da Bratina. Número 484, 2019. meu senhor presidente. Honrado e incomprimentado, serve-se do presente para convidar a Vossa Senhoria. E os demais redes e servidores desta Casa, para a reinauguração da sede do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa, g de Santo Antônio da Bratina. A cerimônia acontecerá no dia 14 de 6 de 2019, a partir das 8h30 na Casa da Cultura Pratinense, situada na Avenida Oliveira Mota 815 Centro, Santo Antônio da Bratina, Paraná. O evento será marcado por uma exposição sobre controle social feita pelo presidente do Observatório Social do Brasil, senhor Ney da Nóbrega, Ribas. Tema esse de grande relevância para a administração pública e toda a sociedade civil. Suas presenças serão uma honra e, por Certo, abrilhantarão a cerimônia que poderá congregar os membros do Ministério Público, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, demais autoridades locais, regionais e sociedade civil em geral. Kelly Cristiane Diogo Baema, promotor de Justiça. Então é um convite aqui para. A todos nós aqui, para dia 14, que que puder comparecer lá, convite do Ministério Público de Santo Antônio da Bratina. Tendo mais nada hoje, Então, para a ordem do dia, também não tem nada hoje, que foi. Aí eu deixo aí a palavra livre para quem queira fazer uso dela. Né? Senhor presidente, quero fazer um comentário. Que hoje o gerente do, do Banco Sicredi a gente estava conversando lá e ele estava falando a respeito de um pessoal que está vindo rondar o banco, o aqui. Ele está até preocupado, está com medo de que, que pessoas venham ali para assaltar. Acho que é ladrão que está querendo vir. Que amanheceu hoje mais de 15, 15 depósitos no caixa ali, mas tudo depósito vazio. Então ele está preocupado, daí ele falou, oh, vereador, faz favor, cobra lá que nós precisamos precisa de polícia na rua. A polícia tem que estar aqui presente. E a gente, como vereador, a gente acaba sendo chato ficar cobrando, né? Mas o... nós, vereadores aqui, eu não sei se vocês são cobrados que nem eu sou cobrado aqui na cidade. Então, acredito que o prefeito está ouvindo a gente falar aí, para ele cobrar mais dos do policial, para os policial ficar mais na rua. Porque à noite não tem polícia. E eles, quando eles ele só passam na rua, eles não param, não fazem parada. Era 8 horas da manhã, o cara estava fazendo esse depósito no domingo de manhã. E aí, à noite, já está mexendo nos comércios da cidade, estão roubando bateria de trator, de caminhão. Então, o roubo está aumentando na cidade. Então, conto com vocês aí, dá uma força para a gente aí, falar com o prefeito e a gente muda alguma coisa, porque do jeito que está, não tem como ficar. Só isso. É, eu tive com o gabinete do prefeito sexta-feira. Falei com ele sobre esse caso aí que nós tivemos. Acho que o, o vereador estava junto da Alexandre. Né? O dia do, do, do tenente esteve ali, tudo que ele prometeu ficou do mesmo jeito. Aí eu fui e falei com ele. Se não, ele não estava na hora de nós voltar a falar, com, até ele pediu que eu fizesse um, um ofício pedindo para que o, o, o subtenente, que é o comandante aqui, viesse numa reunião aqui ou numa reunião da sessão, ou que nós fizéssemos uma reunião com ele novamente aqui, para discutir novamente isso aí, porque do que ele prometeu nada ele cumpriu até agora então, às vezes a população não está sabendo não está achando que nós não estamos mas estão sempre atentos com isso aí, mas infelizmente não, não sei o que fazer mais porque tudo está jogando em cima das costas dos vereadores, né e nada se faz aí na cidade então, você tem foi bem lembrado o seu pedido sua, sua palavra aí mas eu conversei com o prefeito, então estão vendo se vão tomar uma providência de falar com ele ou ir até ir lá, até ir lá no, no, no, no, no comandante e, e passar a situação para ele novamente. Eu acho que... Porque a população, eles cobram da gente. Aquela vez que fez aquele comentário, aí que o pessoal falou que o vereador que colocou a polícia a trabalhar contra a população, não foi colocado colocar contra a população. Na verdade, está querendo que as polícias presta mais serviço na rua. Porque o serviço da polícia não é só multar né? Eles têm que estar Atento E ontem mesmo à noite eu andei na rua aí, não vi nenhuma viatura. Sábado eu andei na rua, não vi nenhuma viatura. Passei em frente à delegacia duas vezes, não tinha ninguém. Né? Viatura só até cinco horas da tarde, mesmo todo dia. Isso aí está tendo. Então, depois. Aí quando os próprios policiais acham ruim da gente falar. Eles não gostam que a gente fala. Mas o que eu já falei, eu acho que se não for do prefeito, da alçada do prefeito para ele poder executar isso aí porque nós aqui vereador todo mundo aí fora acha que nós faz lei que quem é. faz lei no município são nós e na verdade eu não estou né, fazendo lei nenhuma porque nós não pode não tem como mudar fazer uma polícia prestar um serviço melhor na cidade se nós tivesse essa força nós tínhamos um, prestar um serviço melhor, nós né? não estamos tá tendo essas condições e o povo mete o correte na gente, eles não estão nem aí não Comigo. Senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui no término da sessão para a gente estar abordando assuntos relacionados aí ao nosso município é, queria dizer a respeito aqui do eu, vereador Edmar é, tivemos com o prefeito semana passada, né vereador para, para a gente conversar a respeito lá do fundo de vale sobre o projeto lá que a gente tinha abordado o assunto aqui e realmente não tem lá na, no projeto o vestiário. Mas, segundo o prefeito, a, a empreiteira que ganhou, acho que é de Andirá, né, Eide, E pegou por um valor, assim considerava um valor que o prefeito pode depois estar fazendo um aditivo e ele disse que vai priorizar para que seja feito esse, esse vestiário lá que tanto necessita. Então eu queria agradecer o Edinho por né, estar junto, acompanhando para tirar essa, essas informações e tomara que vire realidade mesmo lá pelo pelo que o prefeito disse. Lá o projeto é muito bonito, muito interessante. o Fundivale vai ficar muito bonito. Então dizendo aí para todos aí os meninos aí do, do esporte aí que que isso vai com certeza vai poder virar realidade. Sim, a gente vai estar cobrando isso também para que saia do papel. E mais um assunto, senhor presidente, eu queria Perguntar para o senhor se, se não tem como marcar aquela reunião com o prefeito sobre, para a gente conversar sobre a fisioterapia domiciliar. Segundo, aí, as pessoas ainda estão paradas, muitas pessoas acamadas, então a gente, eu acredito que a gente podia unir forças para estar conversando com o prefeito, porque é, o concurso público, até agora, a gente não tem uma data certa sobre esse concurso, então não tem como essas pessoas acamadas ficar esperando até esse possível concurso público. E outra coisa que eu queria pedir também aqui, que eu já fiz um pedido de providência, o prefeito também não me respondeu. É, também eu tenho coerência, estou vendo que os maquinários estão tá aqui trabalhando aqui, a gente está fazendo asfaltos aqui em ruas da cidade, que por sinal tá, a cidade está ficando bem ajeitadinha, bem arrumadinha, mas que o prefeito olhasse agora pelos bairros. A gente está quase no término, né, Edmar? O Edmar trabalha com a gente também aqui. Os asfaltos estão tá quase se encerrando, os trabalhos que o prefeito pudesse agora dar uma olhada pelos sítios, porque eu tive esse final de semana caminhando em, nos bairros aí, e as estradas estão precárias, tá difícil mesmo. Então, que daqui para frente o prefeito possa olhar com carinho lá. Eu vi agora, é, hoje mesmo estava vendo uns vídeos aí que o pessoal do sítio fez uma forma também de um, de um repúdio também deles, uma forma deles pedir. Então, muito tempo esperando, esperando, esperando, acaba perdendo a paciência. Então, que o Executivo Municipal possa agora mandar os maquinários lá, a gente tem uma frota aqui que é invejável, que possa lá em poucos dias resolver esse problema que está ficando até chato aí, a gente sai aí os moradores cobrando da gente, com razão. No mais é isso, senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade e o espaço aí que o senhor sempre está dando aqui para nós no final das sessões. Eu também quero comentar isso aí, meu velho, que eu recebi esse vídeo também de uma pessoa aí, até ele fez o um seguinte comentário, o prefeito vai, faz o asfalto e faz esse é dinheiro do povo aplicado para o povo, da cidade. Então, ele quer dizer que se o município também, se, os, se o pessoal da zona rural não está contribuindo também, porque estão deixando a zona rural, e tem estrada, é, pelo menos esse vídeo que o cara mandou para mim, a estrada está meio ruim. Eu conversei hoje com o, o Luiz Camilotti, aqui, diz ele que ia mandar arrumar uma máquina lá hoje, não sei se foi. Então... Pedir para que tenha carinho com o pessoal da, da zona rural também, né? É o que você está dizendo aí, e eu também recebi esse vídeo aí da estrada dele lá. Então, que o, o secretário está sabendo qual que é a estrada, que ele vai para tomar essa providência aí. Presidente, boa noite, presidente, boa noite, vereadores. Alexandre, o, o presidente também comentou a respeito do, da zona rural, e o que nos foi passado hoje, que eu trabalho no setor, é que amanhã... Nós já vamos para a zona rural. Vamos aproveitar umas pedras que está tirando lá da.. Lá do Água Branca, lá em cima, lá do, do Vanderlei, lá. Vamos pegar aquela pedra e já vamos lá para Santo Olímpia Então amanhã nós já vamos começar lá na. Essa foi a ordem que foi nos dada hoje, à tarde, né? Então eu acredito que amanhã vai começar a zona rural. Isso é uma, na verdade, uma conquista, né? Porque nós estamos aí já quatro, cinco meses tentando, tentando. Não está, não está tendo jeito, na verdade, por causa da salto, né? Mas amanhã vai, se Deus quiser. É, boa noite. Primeiramente, eu gostaria só de falar assim, é, o povo também tem que ter um pouco de paciência, né, porque está faltando funcionário. E o ser consertar em dois anos o que está desnorteado há tempos não é assim também. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência. Obrigado. Ah, é, a respeito aí da das zonas rurais aí, nas estradas rurais, a gente, a gente sabe que a gente está trabalhando aqui. O vereador talvez é, fala, é, tem razão de falar. Mas nós sabemos que paciência todos estão tendo. Todos estão tendo. Nós vereadores aqui, até entrem com um pedido de providência e depois não falamos mais no assunto. E como eu disse, a gente tem que ser coerente, tava, eu vi os maquinários trabalhando aqui no. mexendo aqui na cidade, né? na zona urbana, mas agora não tem como, está tá demais, as pessoas lá realmente estão sofrendo, está difícil, estradas estão terríveis. E Gostaria de dizer também, eu e o vereador Vargas comentamos aqui há pouco tempo atrás sobre a torre lá de celular para, para o bairro Coqueiralzinho, que é um pedido deles também, que vem pedindo, é, os vereadores vão estar indo em Curitiba agora, convido o vereador também, né, Vargas, acho que você já tinha feito um protocolo lá, para a gente também estar vendo lá, porque é um transtorno também lá, é, tem hora que tem sinal, tem hora que não tem. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo já dessa era moderna, a gente tem que procurar ajudar eles lá, né? não deixar eles no abandono. Então, peço aí para os vereadores também, que já vai estar dirigindo a Curitiba, se puder dar uma procurada lá a respeito dessa torre, para a gente ver também com o prefeito que, o que pode fazer para a gente sanar esse problema deles lá. É, no mais, muito obrigado, senhor presidente. Não tenho mais nada para declarar a sessão de hoje encerrada. Boa noite a todos.